Olá malta, bem-vindos à quinta de HTML CSS JavaScript, sou o Vitor, sou aluno do IPK. Bom, eu hoje quero começar por introduzir aqui no, na aula 2 de, de introdução da HTML. Uh, introdução de layouts, uh, quero, quero começar por introduzir uh, Conceito de margem padding uh, ao nosso site. O que é que é a, a margem? É é ok, como podemos usar margem nos uh, componentes dos webs, do, do website, uh, e quero também mostrar o menu que eu já preparei para vocês. o menu que eu já preparei que é este ok uh, está aqui tutorial html vou também falar um bocadinho da da tag aside que me permite inserir aqui no uh, no, no lado direito um, uma sessão de fazer aqui uma sessão não é em que eu estou a dizer aqui imagens de Tóquio neste verdade é imagens de Londres mas pronto uh, bom este é o menu que eu já que eu já aqui não é o menu é realizado assim ok tem aqui uma uma um div tem um IDS Swim vertical este nome este sim uh, aplica estas regras todas aqui, ok? E um dos conceitos que eu quero já abordar é margem left. E hoje vamos brincar um bocadinho com as margens, ok? Hoje vamos brincar um bocadinho com as margens no sentido de ver o que é que fazem estas margens. Se acer, margem. Aqui, se acer, margem top. 20 pixels de margem top, se atualizar a minha página, repararam, repara, acho que repararam, que, repara, que o, meu, o meu menu foi para baixo. Se eu serem eh, menos 20 pixels e reparem onde está o menu, e reparem, se atualizar a página, o meu menu vai para cima. Eh, Menos 30 pixels, ele já vai sobrepor aqui o banner, ok? O meu banner. Não, não vai sobrepor, mas é por pouco. Se isso é menos 50, ou então já estão a exagerar. Reparem, ele a ultrapassar aqui o meu banner, ok? Vamos comentar esta propriedade. E vamos jogar com ele para o lado. Vamos por aqui menos 12 pixels. Reparem, já sai fora o site. Menos 12, pixels, menos 12 pixels ele já sai fora o site. Se eu disser 12 pixels, então ele volta ao original. Isto das margens podemos uh, aplicar ao menu, ou às imagens, ou a um parágrafo, ou a um título, qualquer componente HTML, ok? O menu é composto por uma li que tem o título Homepage. Um um uh, estou a ter um problema aqui com os ícones. ele deveria ter aqui um icono. Uh, e o menu diz Home, ok? Este barra é li, este é li, que é o item do menu, só fecha aqui. Porquê? pouco dentro dele temos uma sublista reparem home não é temos uma sublista com swimby swift menu builder fast and easy way swimby swift menu builder fast and easy way e isto são submenus ok está aqui um, é, é, o início do submenu Está aqui uma classe coluna, ok? Classes coluna do Well e Lee Está aqui outro submenu. enorme. E o menu é isto tudo. Isto é. Não estava não fazer isto, como é óbvio, eu não recomendo sequer fazer isto. Só quem, quem quiser perder um bocadinho de tempo é que faz isto. Eu para menus costumo usar um programa há muitos. Costumo usar a SUIBI, é gratuito uh, e uh, costumo usar este programa. Eu posso criar vários menus, eu tenho este, deixa-me só guardar. Okay. No website, ok. E uh, tenho este, mas este dá para este programa fazer vários menus, como podem ver. Tá bom. A alternativa é que uh, quem quiser. Uh Descarregar um template html e depois modificá-lo Modifica também o menu Na css okay, E no, no, no script Se existir um script também pode modificar o script modificar a css e o script do menu E modifica o menu inteiro Inclusive no html os seus os seus itens podem modificar também os itens não é Modificar aqui por exemplo dizer aqui uh, página inicial Modificar os itens e os sub itens Se eu disser aqui especialidades Dá alguma coisa especialidades ok Aqui mais posso ter vários itens de especialidades. Imaginemos que queremos fazer um site para para um hospital, ok? Especialidades, serviços, área X, área Y, ortopedia, oftalmologia, está bom? Ou para uma oficina, uma oficina enorme. Uh, eletrónica, mecânica, chaparia, está bom por aqui, por aqui serviços e abaixo eletrónica, mecânica, chaparia, uh, pintura, etc. Um exemplo bom, mas veja o objetivo principal é brincar um bocadinho aqui com as margens. E portanto, eu vou tentar já alterar a margem de, deste título Tóquio. A margem de Tóquio, onde é que está Tóquio? Vou procurar Tóquio. Ok, está aqui. E vou. Este Tóquio, vou dizer aqui style. Margem light. 25, 25 pixels, vou atribuir ao título toque Imagem Light 25 pixels. Este H1 está formatado em CSS. Chega-me que sim. Portanto, eu vou tirar isto aqui. boa style style CSS é este vou tirar estas páginas estou aqui a fazer confusão estas páginas todas vou indicar aqui um ideia título tóquio este dia deve buscar esta propriedade esta e ao style 2. é aos Vai buscar aqui o IDA, magi right e Bom o título não está a querer jogar com a margem. O título não está a querer sair do sítio porque está dentro do article mas se eu mandar para fora, para aqui para cima reparem, já foi para aqui, para baixo, para trás do menu Se agora disserem, se agora 25 pixels ele vai para a frente, ou seja, vai andar para ali dentro. Certo? Não, Não quis. 10 pixels ou melhor eu vou voltar a meter cá dentro no lugar dele é o lugar dele meter -o cá dentro eu vou formatar não uh... vou jogar com a margem não no h1 <coughs> peço desculpa vou jogar com a margem não no h1 mas no no ártico vou tentar jogar com a margem com, com a margem no ártico ártico margem left te que eu já já joguei com a, com a com a margem tive a jogar com a margem do, no no ártico uh, margem left 220 pixels Mas eu penso que poderia jogar com a margem Também no título e no parágrafo Não é? Se eu fizer h1 Eu deveria jogar com a minha margem 70px ah, ok. Reparem, já está a jogar. Margem Bottom 70px. Reparem o espaço que eu deu aqui ao, ao, entre o título e, o parágrafo, e os parágrafos. Segura se agora se é menos 70px, então o que vai acontecer é que o texto, os parágrafos, vão sobrepor o título. O título está aqui meio, está aqui um bocado confuso. Não queremos isto nunca assim portanto no máximo menos 20px 40 Não, peço desculpa 40px ou 20 para ser mais pequeno tá bom. e agora estou aqui eu vou jogar com margem light Uh, 200px Ele não aceita a margin-right Não sei porquê mas ele não está aceitando. aceitar Margin-left 50px Ah ok, Margem left Se eu fizer menos 50, reparem, metade do no título foi-se foi, foi embora, não é? E só vemos aqui um Y e um O e parte um capo. Hoje o objetivo é mesmo ver como é que trabalham as margens e como é que podemos manipular um site só com margens. Eh, dizendo trabalhando com as margens, não é? Aqui o AMG. Reparem, o AMG também sofreu alterações mas eu vou voltar Sofreu alterações aqui o título porque são dois títulos ok? São dois H1 tá isto pode ser vantajoso pode ser vantajoso o melhor pode ter mais vantagens do que mais desvantagens porque uma coisa é fazemos isto a é todo título reparem estas regras aqui peço desculpa estas regras aqui é, aos dois títulos não é outra coisa é fazermos isto é dizermos título 1 e o outro simplesmente vai. não vai sofrer alterações nenhumas. Portanto, agora digo aqui. Uh, opa. iria. título 1. Ok. E este simplesmente fica igual, intacto. Este não mexe com. não sofre nada. Este sim, anda um bocadinho para a esquerda, para, para a direita, ok? Ele estava aqui, alinhado com, com o parágrafo, com o texto, e anda um bocadinho para a direita. Agora posso pôr aqui. Uh, text align meto certo ok pronto está alinhado ao centro este texto pode ficar aqui um bocadinho maior não é portanto para todo o pé Metemos dois parágrafos e é indiferente para todo o parágrafo eu quero tamanho 240 pixels, não é pouco, tem que ser mais 400 pixels. ok mais 600? Pois agora já está a subopor-se o aside. O aside é um setor que não é o assaio, peço desculpa, o article. E já houve aqui influência do BEDO O uh, article está aqui, é isto ok Este espaço aqui ao centro é o centro article E o article tem regra CSS Para margem, uh, não tamanho 400 Vou pôr aqui tamanho 650 Ok e vou mandar o menu um bocadinho mais para cima, pouco, pouco ok Este menu está formatado no CSS do menu e vou dizer margem top lá está depois que eu comentei isto iria ser útil margem top se é margem top 20px O que é que vai acontecer? Ele vai para baixo certo? Margem de top vai para baixo Mas se é menos 20px Então ele já anda ao contrário Já vai para cima tá? Tá bom. Malta por hoje é tudo Experimentem jogar no vosso site com margens Manipular as margens E ver que resultados é que vocês obtêm e até uma próxima aula, tá?